Em março, o Rio Grande do Sul embarcou para uma missão internacional na China com interesses econômicos. O Estado foi o único a estar presente na delegação oficial do Ministério da Agricultura. Nesta manhã, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou os resultados e avanços da viagem. E você confere agora. Bom, a expectativa uh, nossa aqui do Estado é que eh, agora, nos próximos dias, uh, nós possamos ter o, o reconhecimento do status sanitário uh, do Rio Grande do Sul como livre de aftosa uh, sem vacinação pela China, e isso vai potencializar as nossas relações comerciais. A presença do Estado do Rio Grande do Sul na comitiva oficial do Ministério da Agricultura, através do, do nosso diretor Evaldo Silva Júnior, aqui da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, foi exatamente para poder levar né, e mostrar a importância da habilitação de novas plantas, desse reconhecimento e também, naturalmente, prospectar investimentos em outras áreas aqui que o Estado tem grandes potencialidades. Isso, sem dúvida, ajudou e esperamos que agora a gente consiga alcançar esses objetivos e partir aí para né, potencializar a nossa produção. É importante essa essa participação do Estado né se apresentando para o mercado chinês que é o nosso que é o nosso maior parceiro comercial nosso maior parceiro de investimentos é, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul então a nossa presença lá ela é fundamental neste sentido de tornar o Rio Grande do Sul conhecido e atrair esses investimentos e esses é, importadores aqui para o estado é importante essa essa divulgação essa condição nossa de apresentar o Estado é, porque realmente há um desconhecimento eles conhecem o Brasil né, e aí os principais polos, são Paulo, Rio de Janeiro, no momento que a gente, eh, eles nos dão uma abertura, uma condição de mostrarmos o Estado a, a potencialidade, a qualificação da mão de obra, a, a localização geográfica no centro do Mercosul, isso desperta o interesse deles. Então, antes deles tomarem uma decisão de se instalarem no centro do país, vão primeiro vir aqui no Rio Grande do Sul para é, assim, confirmar tudo aquilo que nós mostramos e, a partir disso, talvez se instalarem -se aqui no Estado.